Olá, alunos, bem-vindos ao módulo 1 da disciplina de administração de materiais e logística. Na aula de agora, veremos um pouco sobre os conteúdos principais do módulo 1, que são gestão, operações e funções da administração de materiais e de recursos. Esse módulo tratará, então, é, dos conceitos introdutórios principais da disciplina, é, faremos também uma contextualização sobre a administração de materiais e logística, sua importância, sua evolução em cada estágio da, da administração, a, as atividades principais que, que o compõem, que são divididas entre atividades primárias e atividades de apoio, é, e também como que a aplicação é, dessa, desses preceitos, que veremos no modo 1, pode levar a, a instituição, a organização, a ter vantagem competitiva no mercado que ela atua. Primeiro, os conceitos principais. Né, é, logística. São todas as atividades de movimentação que, e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos. Então, ela se estende desde o ponto da aquisição da matéria-prima até o ponto do consumidor final. Lá no ponto da aquisição, desde os processos de é, relações com os fornecedores, é, pesquisa de preços tudo que envolve você trazer os materiais para o processo produtivo, o processo de produção da sua empresa, né, os inputs, é, todas a, a gestão de, de, de locomoção dentro desse processo produtivo e depois que o processo que o produto está acabado, o processo está acabado a, é, de produção, você ainda tem o processo de levar até o consumidor final, né, onde é, é que ocorre né, a percepção do valor, a criação do valor. Assim também como os fluxos de informação que colocam todos esses produtos em movimento. Desde a hora que o pedido ao fornecedor é acionado, né, é um conjunto de informações geradas, você tem um plano de pedidos, é a quantidade que é pedida, até trazer todos esses, esses materiais para o produtivo, e também as informações até chegar no consumidor final, que é a data de entrega, a quantidade de entrega, as condições de entrega, então todas essas informações devem ser armazenadas para posteriormente serem usadas de forma estratégica, como a gente vai ver no próximo módulo. É, e o propósito da logística é providenciar a, é, níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável, né? O que seria nível de serviço adequado? É você conseguir cumprir com o que foi prometido para a criação de valor consumidor, é né? Cumprir com o que é para ser entregue, quando é para ser entregue, por quem vai ser entregue, a quantidade entregue e a qualidade é, prometida para o consumidor. Aí Tudo isso né, a um custo razoável, que um dos principais é, objetivos, uma das principais vantagens da boa administração logística é a redução de custos. Então, é você conseguir monitorar muito bem cada fase do processo para você gastar somente o necessário. Já a segunda parte do conceito, que é a gestão de materiais, dividindo ah, os dois conceitos principais da disciplina, é a gestão de tudo que compõe o universo de materiais de uma empresa. Né, os materiais para que a empresa possa fabricar os seus produtos, né, ou, os, ou como a gente chama de os insumos ou os inputs, é né, tudo que a empresa vai utilizar para entrar no processo produtivo e se transformar no produto final que ela irá vender, produto ou serviço final que ela irá vender para o seu consumidor. E também os materiais para que possam dar subsídio às atividades empresariais. Esses materiais são todos os materiais que fazem parte do processo produtivo também, processo da empresa, mas que não compõem esse material final. Por exemplo, as ferramentas, o maquinário utilizado na empresa. Então, tudo isso faz parte do processo produtivo, só que não entra no produto final. Esses são os materiais auxiliares. É, falado né, dos dois principais conceitos ali que a gente, né, para a gente ter uma, um cartão de visitas da, da disciplina, né, que é a logística e administração de materiais, vamos agora, então, a contextualização desses conceitos no tempo, né, para a gente acompanhar a evolução dele e ter uma ideia de, de como isso, né, de como esses conceitos ajudaram as empresas a se tornarem o que são hoje. Né, é, até os anos 50, né, os mercados eram muito restritos e locais. A gente não tinha esse fenômeno tão grandioso chamado globalização. Então, por exemplo, um produto hoje, que, um produto ou serviço que é lançado, por exemplo, lá na China, muito longe de onde estamos, né, é lançado e pouco tempo depois a gente já pode ter acesso a esse tipo de produto. Né, nós sabemos, nós temos as informações de como é e uh, tem a logística e a administração de materiais suficientemente desenvolvida hoje em dia para pouco tempo depois já está disponível para a gente. Antes não, até os anos 50, os mercados eram muito restritos e locais, ou seja, tudo que era produzido era consumido ali naquele local, e as pessoas não tinham acesso à informação suficiente para saber o que existia nos outros mercados, é, para saber como era a qualidade em outros lugares, então era restrito ao que ela tinha ali naquele momento. E aquilo já estava bom, né? então criou-se uma, uma situação de conforto, vamos dizer assim, para o mercado, né, para quem oferta e também para os consumidores. O nível de serviço também e a plena satisfação do consumidor não existia, porque o foco até meados dos anos 50 era na produção. Como o mercado era local e restrito, quanto mais a, a empresa conseguisse produzir, ela ia vender aquilo, porque os consumidores não tinham tantas outras opções, a concorrência era muito baixa. Então, as empresas, como era um mercado também emergente, as empresas focavam o máximo possível em produzir. Produção, produção, produção, que aquilo era, a, a, quanto mais eles produzissem, mais eles iam ter a lucratividade. Então, o nível de serviço é, não existia para plena satisfação do consumidor. A empresa bolava o produto, produzia muito aquilo e vendia naquele mercado restrito. E a filosofia para guiar as organizações e traduzir essa filosofia em fator de vantagem competitiva também não existia. A empresa não tinha aquela parte estratégica de visão, missão e valores, que é o que vai pautar toda a sua produção, toda a sua forma de ser, para criar valor com o consumidor, criar as propostas de valor em forma de produtos e serviços e gerar valor para o consumidor. Não, não tinha isso. Era pegar um produto qualquer, tinha a informação de algum outro lugar, produzia aquilo, replicava o máximo possível e mandava para o mercado. Já depois dos anos 50 até os anos 70, esse cenário mudou um pouco. Já foi um período de intenso desenvolvimento, logo depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, que né? foi uma época de decolagem para a teoria e prática da logística empresarial. Aqui, é, o interesse das empresas deixou de ser a produção simplesmente. É, a, antes, era o foco na produção, por quanto mais você produzisse, mais você venderia, mais você teria lucratividade já aqui dos anos 50 a 70, né, ocorreu um fenômeno interessante que a capacidade de produção das empresas superou a capacidade de demanda, ou seja, aumentou a concorrência, o maior número de, pessoas, de, de empresas tinha acesso à tecnologia de produção. Então, conseguiam produzir muito né, de uma forma econômica. Então, as empresas passaram a ter o foco em compra e venda. Né, ela, ela comprar de uma forma mais barata possível para ter uma maior lucratividade na sua hora de venda. Então, a, o foco principalmente nas vendas. Nessa época, criou-se muitas escolas de, de vendedores, escolas de marketing, né, para tentar, é, vamos dizer assim, desencalhar os produtos produzidos. Né? As empresas tinham os produtos mais ou menos iguais, então elas tinham que sair na frente. Então, a forma de, de, de sair na frente era conseguir vender mais. Então, o foco, como a gente vê, é, é na venda e na compra. Então, as empresas prestavam bem mais atenção nesses dois fatores do que na distribuição física da, desses produtos. Né? E é errado? Não, né? na mentalidade daquela época era o que se, se dava para fazer. Tinha um monte de, de, de produtos, a capacidade de produção era muito alta, maior que a demanda, então o que eles tinham que fazer é tentar desovar isso tudo. Porém, surgiram algumas condições-chave para mudar o jogo para logística e distribuição. Né? A primeira, as alterações do padrão e atitude da, da demanda dos consumidores porque os consumidores ficaram cada vez mais exigentes e tinham mais acesso à informação. Eles sabiam o que poderiam exigir, sabiam como funcionava o mercado em outros lugares. Então, a partir disso, eles passaram a consumir das empresas que conseguiam atender melhores exigências, fornecessem produtos de maior qualidade e durabilidade. Então, isso forçou as empresas a melhorarem a sua produtividade, a sua produção com mais qualidade. Segundo, a pressão por custos nas indústrias. Né, apesar de da qualidade já começar a fazer um pouco de diferença, a pressão por custo ainda era grande, porque a empresa precisava comprar com o mínimo possível de custos para conseguir uma margem cada vez maior de lucratividade. Né, até porque ah, o foco, como a gente tinha visto agora há pouco, era na venda, ou seja, em produzir mais, vender, fazer os consumidores comprar o que você produzia. Terceiro, avanços na tecnologia de computadores. Isso foi fundamental. Né, para a distribuição física e logística, porque muito dessa área utiliza-se de TI, né, utiliza-se de, de tecnologia para você fazer pedido, para você conseguir ter estoques cada vez menores, mais otimizados, né, com a inter-relação inter maior com seus fornecedores, então você diminui custo, tendo menos estoque, consegue refletir isso no preço, consegue ter menos custo para você passar para os seus consumidores e ter maior lucratividade. E quarto, influências no trato com a logística militar, né, tinha acabado de, de ter o período da guerra, né, que entre os anos 50 e 70, isso aqui, então, nos anos 40, houve a segunda guerra mundial, e como a gente pode acompanhar na história, muito das das das batalhas é, principais ganhas, da mesmo pelos pelos aliados ou pelo eixo, é, a parte logística fez muita diferença, então, quem trabalhou muito bem a logística conseguiu se destacar nas batalhas. Então, essa, esses preceitos, né, as, os princípios da, da logística de guerra, começaram a ser aplicados, transferidos para as empresas, né, que teve um, um, um grande sucesso e conseguiram transportar cada vez mais eficientemente, diminuindo seus custos. Depois, dos anos 70 ao século 21, mudou, teve mais um grande salto no mercado, mudou bastante. Né, foi a busca de novas ações administrativas frente à mercadologia. Então, o que significa esse Frente à Mercadologia? Que agora o ator principal passa a ser o consumidor. Então, a empresa, ela pensa nas necessidades do consumidor que ela consegue é, obter através das pesquisas de mercado, ela entende melhor o consumidor, e a partir disso ela cria produtos e serviços para atender essas necessidades. E assim ela consegue criar mais valor. Né? Que o valor é a percepção que o consumidor tem de tudo que ele gasta, que ele deixa de ter para para possuir algum bem ou serviço, e o que aquele bem ou serviço dá em troca para ele. É subjetivo, né? mas as empresas com é, a pesquisa de mercado, entendendo o consumidor, ela consegue oferecer essas essas opções de valor. Dada a contextualização, vamos agora às atividades da, da logística e distribuição de materiais. Ela é dividida nas atividades primárias e atividades de apoio. Nas atividades primárias, temos os transportes, que são as formas disponíveis para se movimentar matéria-prima, materiais, produtos e serviços. Então, é, para isso, as empresas utilizam os modais. Né? Modais é a forma como você vai escoar a sua produção. Os mais utilizados, né? os mais falados na teoria, na nossa teoria da, da logística. O rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil, que você tem carros para transportes, caminhões, grandes e pequenos, né? é o mais utilizado, é o que, é, é o que mais a gente vê. Depois, o ferroviário, que é, é, um, é uma forma de, de transporte econômico, consegue transportar grandes quantidades, você ganha né, no custo por, por unidade, que vai diminuindo conforme você aumenta a, qualidade, a quantidade. Infelizmente, não é uma realidade no Brasil, né, o transporte ferroviário não é tão utilizado quanto poderia. O transporte hidroviário também é um modal bem interessante, né, ele é mais comum em, em regiões que têm uma, uma ampla, disponibilidade de rios grandes, né, aqui no Brasil ocorre principalmente no norte do país. O dutoviário, que geralmente é utilizado para transporte de combustíveis, né, é, gás, é, gás natural, petróleo, gasolina, né, então, é, dutoviário não é tão comum aqui no Brasil, mas temos como exemplo o gás Bolívia Brasil, que passa por um, é, um modal dutoviário. E o aeroviário, que também é muito difundido, né, que é o transporte das mercadorias, via é, avião. Depois temos a manutenção de estoques, que é a atividade para garantir a disponibilidade do produto em face à sua demanda. Aqui temos o grande desafio, que é ter os níveis mais baixos possível de, de estoque e prover essa disponibilidade que os clientes precisam. Então, você precisa aliar é, uma menor quantidade de estoque possível, porque estoque gera custo. Quanto maior o estoque você tem, mais custo você tem pela localização, pela di, pelo dimensionamento do, do lugar onde está é, dispensado esse estoque, o pessoal para operacionalizar esse estoque, os equipamentos, a manutenção disso tudo. Então, quanto mais baixo o nível de estoque, melhor. Porém, é necessário conseguir atender toda a disponibilidade que os, os consumidores exigem. Esse é o um grande desafio. Depois, temos processamento de pedidos que é o procedimento que dá partida a todos os processos de movimentação de materiais, né, desde do, do, de quando o consumidor faz o pedido, né, ele desencadeia uma série de, de procedimentos, então, ele é muito importante. Depois, temos as atividades de apoio. A primeira, a armazenagem, que é a administração dos espaços necessários para você manter os materiais, né, ele envolve você fazer estudos de localização, para saber qual é a melhor localização, se é perto do fornecedor principal, se é perto dos clientes principais, se é em alguma rota é, estratégica, o dimensionamento da área, se vai ser grande, pequena, quantos subconjuntos vão ter, se vai ter um, um, um galpão especial para operações logísticas, né, o arranjo físico, ou seja, como vai ser disposto todo esse material, o layout, né, se vai ter... É, o acesso mais fácil aos, aos, aos itens mais vendidos ou os itens maiores, como vai ser esse arranjo físico. Então, isso são as, as funções da armazenagem. Depois, manuseio de materiais. Aqui é a movimentação dos materiais no local de estocagem. Então, o que envolve você fazer o treinamento pessoal, ter os equipamentos necessários para fazer o manuseio corretamente. A embalagem, que muitas vezes passa batido, mas também é um ponto bem estratégico, porque ela auxilia a garantir a perfeita economia na hora da movimentação e sem ter desperdícios, né? Muitas vezes a gente vê produtos que não foram bem embalados, que podem ter avarias, isso dá um, um um retrabalho muito grande, né? Ou que a embalagem não usa todo o potencial de carregamento, por exemplo, de um caminhão, de um carro de transportes. É outra atividade, suprimentos, que é, envolve toda a questão de compras, que é o produto estar disponível no momento exato para ser utilizado pelo sistema logístico. Então, ah, envolve todo o sistema de planejamento de pedidos da, da empresa, o relacionamento com fornecedores, para você ter a disponibilização daquele material assim que ele for preciso. O planejamento também é uma atividade de apoio muito importante, porque as você vai definir as quantidades agregadas que devem ser produzidas de cada produto, bem como quando, onde e quem, devem entrar em ação para aquela atividade. O sistema de informação, que é a organização das informações para o planejamento e controle logístico. Aqui é de suma importância, porque ele vai dar subsídio para todas as outras atividades anteriores e também para as atividades principais. Você vai ter uma, uma organização dos dados, com dados dos clientes, dados das compras, dos pedidos feitos aos fornecedores. Tudo isso compilado para que os gestores possam analisar a cada ciclo e, fazer a correta tomada de decisão. Depois, temos que, né, visto toda essa, essa parte estratégica da administração de materiais e logísticas, além dela garantir a sobrevivência da empresa nesse mercado cada vez mais competitivo, ela é uma grande e importante fonte de vantagem competitiva. Por quê? Ao permitir extra, é, gerenciar estrategicamente a aquisição, a movimentação, a armazenagem e a distribuição dos produtos e serviços que a sua empresa tem. Com isso, o resultado é o um atendimento dos pedidos dos consumidores a um baixo custo e a plena satisfação deles. E com isso, você maximiza a lucratividade presente e também a futura. A presente, à medida que você consegue reduzir os custos de todo o processo, fazendo um, uma gestão é, eficiente da logística, você diminui o custo de cada parte do processo, desde o pedido, fazendo uma boa negociação com os fornecedores, o manuseio, a, a forma de você transportar, a forma de você armazenar os produtos, de embalar e de chegar isso no consumidor final, de uma, um bom planejamento de rotas. Então, você maximiza a lucratividade, porque você tem aquele custo, né? você cobrou determinado valor do cliente, você maximiza o seu lucro. E, atendendo os pedidos, tendo a satisfação do consumidor, você vai ter uma lucratividade também futura, porque o consumidor tende a repetir a compra. Então, o consumidor, quando é criado valor com ele, ele tende a consumir novamente, ele tende a indicar também a sua empresa. Então, a lucratividade futura também vai ser aumentada, o que é muito importante para a empresa, manter esses laços cada vez mais estreitos com os consumidores. Então, para a aula de hoje é isso. Desejo a todos um ótimo estudo. Até o próximo módulo.